Olá pessoal, meu nome é André Xavier, sou diretor de consultoria da BHS, MVP em Project, criador do blog do Project e hoje nós vamos falar sobre configurando o Project Server 2010. Primeiro a gente vai passar sobre modelo global, calendário, campos personalizados, modelo de site e cubo, né, os bancos de dados OLAP. Primeiramente, modelo global. O modelo global a gente consegue fazer algumas personalizações no Project Professional, né? Como tabelas, agrupamentos, filtros, modos de exibições e módulos, né? Macros é, ou VBAs é, que a gente acaba definindo no modelo global. Então, toda pessoa que conecta no Project serve Vão puxar essas tabelas e os agrupamentos, os filtros, os modos de exibições e essas macros que a gente predefiniu Ok? Então, para abrir o um modelo global, você abre o Project, é, já conectado no Project Server, né? É, Clique em Informações, gerenciar o um modelo global e abrir o um modelo global. E aí, também, de novo um modelo global já aberto gerenciar um modelo global e organizador você consegue é, copiar caso você tenha já um, um cronograma que já tem as tabelas as visões os módulos calendários e por aí vai ok calendário é, a grande mudança foi do 2003 para 2007 2010 continua da mesma forma então o, modelo, saiu, o calendário deixa de, de fazer parte do modelo global né? É, e a gente agora tem a possibilidade de ter várias exceções, tanto de folga quanto de trabalho. Então, a gente consegue definir, nesse exemplo aqui, definir Natal, por exemplo. Então, uma exceção, quer dizer, de 25 de dezembro, a gente não trabalha. Então, quando a gente vai, no, nos detalhes, a gente define se vai ser uma folga, se a gente vai trabalhar naquele período, ou se vai ser só meio período, então a gente consegue definir. Se vai ser, qual que vai ser a recorrência, se vai ser diária, semanal, mensal, ou anual. Então, ah, eu quero que seja anual, todo dia 25 de dezembro, e aí você pode colocar é, um período, ah, vai ocorrer duas vezes por ano, uma vez a cada ano durante 10 anos quantas vezes vai acontecer tá? a gente tem um limite hoje no, no windows na verdade no windows em geral que ele só vai até 2049 então é, a gente só consegue colocar a exceção até 2049 então a gente consegue também definir uma exceção para trabalho, então imagina que a gente quisesse colocar que sábados a gente trabalharia meio horário, então a gente consegue também fazer isso ou ah eu quero colocar que vamos pô, não na empresa não se trabalha sexta-feira, então a gente consegue fazer também alterar colocar exceções de trabalho, ok? Campos personalizados, aí a gente tem é, vários tipos, então eu tenho primeiramente é, as entidades, então tem campos de projeto, tarefa e recurso, tá? e para cada uma dessas entidades eu tenho os tipos, que são custo, data, duração, número, sinalizador e texto. Tá? Algumas novidades, campo de texto com várias linhas, para campo de texto de projeto e ele só pode ser editado via web. Então quer dizer no Proje Professional esse esse campo não não fica disponível para para edição. É, a fórmula é validada na web e não mais no Proje Professional. Em 2007, quando você queria editar um campo de fórmula ele ele abria o Proje Professional, validava a fórmula e depois fechava. Então isso não é necessário mais a gente tem agora campos controlados pelo fluxo foram incluídos já que a gente tem agora o workflow e um campo departamento que é um campo que ele acaba impactando várias partes da ferramenta tá então é um campo pré-definido tem uma tabela de pesquisa atribuída tá a gente consegue é fazer vários ele acaba atuando né como vários filtros como um filtro né de projeto recurso campo personalizado tipos de projeto fatores comerciais então imagina que eu quero criar um campo que ele só é interessante para uma área não é para outra então eu crio esse campo e vinculo esse campo ao departamento X então só quem é de, daquele departamento X os projetos que são daquele departamento de x vão visualizar aquele campo tá? é, e também a gente consegue fazer filtro no banco no, no, no, nos bancos OLAP né? então, ah, eu só vou querer que os projetos do departamento x é, vão pro, pro banco OLAP, então a gente consegue fazer esse filtro também tabela de pesquisa é uma tabela que pode ser utilizada em vários campos personalizados. Primeiro a gente define a máscara de código. Depois os dados da própria tabela. Tá? E depois a gente tem a ordem que a gente vai querer utilizar. Por número de linha. Então imagina que a gente tem iniciação, planejamento, execução. É, se a gente usar a ordem alfabética, não, não vai ficar na ordem que a gente quer. Então, por número de linha, ele vai ficar da forma que a gente está vendo na tela. Classificação crescente e decrescente é a ordem alfabética é, de A a Z ou de ZA. A, okay? Então, é, quando a gente está lá no campo personalizado e atribui uma tabela de pesquisa, ele você seleciona a tabela de pesquisa, ele vai te dar a listagem de tabela de pesquisa e aí você consegue definir ah, um valor padrão, a definir somente valores que não tem um campo subordinado, imagina que você tem um, uma tabela de localidade aonde você queira que a pessoa só possa escolher cidade, ele não pode escolher o estado, por exemplo. Então você marca essa opção, ou se você quer que vários valores sejam selecionados, então é, você acaba criando um campo multivalorado. Modelo de site, é, e aí uma mudança, a gente não precisa mais é, do comando stsdm para salvar o site como modelo. Então, basta você salvar um site como modelo ele já aparece na lista de, de, de sites que podem ser utilizados. Antigamente você tinha que salvar o um modelo, pegar esse modelo, rodar esse comando stf para adicionar ele na lista, então isso não é mais necessário. Só de você salvar o site como modelo ele já, já, já, já aparece na listagem lá. É, dicas importantes, nunca excluir campos das da, da listas nativas. Então, é, campos da lista de riscos, questões, nunca excluir. É, isso vai acabar gerando algum erro, seja durante a publicação ou de não aparecer notificação. Outra coisa é, no campo de status, não altere os valores. esse se uma ativas, dois adiadas, três fechadas, o Project Server utiliza esse, esses valores. Então, se, quando você altera, ele... Deixa de, de encontrar quantos, quantos riscos estão ativos ou quantos riscos estão adiados ou questões. Então, não altere esses valores, tá? E, e aí uma, uma coisa bem interessante, é tem hora na documentação que a gente é, escuta falando do site do projeto e tem hora que a gente vê espaço de trabalho do projeto, é tudo a mesma coisa, tá? E aí, o cubo, o banco de dados OLAP, é, algumas novidades, a gente consegue criar vários cubos antigamente a gente criava só um, então agora a gente consegue criar, imagina, um campo é, que é para o departamento tal, ou um campo que vai ter só alguns campos, por exemplo, ah, só vai ter a linha de base zero, ah não, vou ter a linha de base 1, 2, 3 e a 4. Então, a gente pode escolher. Eu tenho mais opções de dados que vão ser incluídos nos no, no, nos cubos nos dados do cubo ou não. Né? Antigamente, a gente não tinha essa opção. A gente tinha a opção só de selecionar quais campos personalizados iriam para o cubo ou não. Agora, a gente tem até a, a opção de selecionar alguns campos nativos que, que vão pertencer ao cubo ou não. E a questão dos dados... É, podendo filtrar para o departamento né? ah, Então eu quero que o, os projetos e recursos de um departamento é, Vão para o cubo Então eu posso criar um cubo só para aquele departamento tá? E eu tenho a opção também de incluir as tarefas inativas Que é uma outra é, funcionalidade nova Então eu tenho a opção de incluir ou não as tarefas que estão inativas na ferramenta Ok? Espero ter ajudado um abraço.